Olá pessoal, é, a gente tá aqui no Google porque meio que a gente do nada teve a ideia de ficar fazendo alguma coisa monstros, aleatória e, e a gente. Depois a gente teve uma aula online ainda agora e depois da aula online a gente saiu da reunião, mas eu ó, salvei aqui a reunião. Antes não era esse daqui, eu salvei sem querer, né, que é Ctrl D pra desligar o microfone E eu acabei salvando sem querer, e eu, e, e, e, e, e eu nem tinha visto Quando eu fui ver, eu, eu, eu entrei de novo e tava todo mundo lá Agora a gente tá nessa, nessa transmissão infinita, que a gente pode ficar até quando a gente quiser E depois que eu sair daqui, vai pá, é só, eu, eu posso ir todos os dias na minha reunião infinita Eternamente eu aqui na edição só pra dizer que não tem como fazer reunião no Meet eternamente. Depois que a gente foi entrar de novo, a reunião no Meet não tava mais funcionando. E aí agora a gente tem que criar outra pra poder fazer o segundo episódio. César. O quê? César, você tá fazendo vídeo pro YouTube? Sim, é. Você pode gravar um podcast. E eu tô aparecendo no vídeo. É que pode gravar. também estou aparecendo. Gente, vou... olha isso daqui, isso daí. Muito engraçado. É. Tipo assim, tipo assim que que é isso uma pedra <risos> é uma pedra Avisão. eu cheguei uma pessoa oh, meu irmão, então, te te dás, que eu ah tá ah tá mas tipo é assim legal. tipo assim a gente pode fazer um podcast né um podcast tipo assim a gente vai gravar um, uma Adão. conversa nossa da gente conversando sobre coisas aleatórias entendeu é legal salva ah, é. galera com de nerd. Eu não sei do que conversar. Isso vai ser tipo um podcast então, aqui com, com a gente, aqui colocando. É. Uou, é isso daí, eu baixei o OBS, OBS. É, pessoal, eu baixei o OBS só pra gravar isso daqui. Eu baixei o OBS só pra gravar isso daqui. <risos> só tô pelo notebook, né? Nossa, nossa, nem está óbvio que eu tô querendo. Eu tenho um real na Steam. Deixa eu ver se dá pra eu gravar minhas duas telas aqui. Eu vou pegar outra janela. É Steam.x. Olha aqui a minha Steam, pessoal. Tá aqui, ó. Eu tô mostrando um real na Steam. Muito doido, né? Deixa eu, eu cortar aqui a Steam. Hum. Vamos continuar aqui. Então, basicamente, eu vou contar a história. Eu acho que a história disso. A gente tava na aula online. A gente saiu da aula online. E a gente entrou de novo no, na reunião. E a gente tá aqui até agora. A gente vai. Como uma reunião é infinita. A gente pode ficar pra sempre aqui. Cara, tipo assim. A gente fica não, pra não, sempre aqui! Pra eu sempre. sempre! Eu pensei em sair, mas aí o Renzo tava. Eu deixa eu contar a minha parte da história agora. Eu pensei em sair, aí o Renzo tava aqui. Aí ele disse. Alo. Ele disse com a voz fina. Alô! Para ficar aqui! Aí eu disse, tá, beleza, bora conversar. Até que a eu gente não esperou não um tempinho e aí o, o César chegou e começou a zoeira e ficou legal porque é ele é. Legal, babau, porque e, ele não bom. e ficou legal porque ele é o um babau e ele começou a gravar e agora eu tô aparecendo no canal dele. De novo, obrigado, mano. Sim. Quantas vezes eu falei obrigado nesse vídeo? Sei lá mas, mas é isso né talvez algum outro dia a gente volta algum outro dia a gente volta aqui com mais um vídeo bom tchau